Mas é uma informação importante, né? Que a, já está no Grande Prêmio, inclusive. Mas é o seguinte: o Ministério Público do Distrito Federal apresentou um parecer à Justiça pela condenação do ex-piloto Nelson Piquet. Tá? É, essa é uma ação civil pública apresentada por entidades de organizações sociais aí é, que trabalham, né, contra o racismo, contra a homofobia e tudo mais. E ele foi é, e, e aí eles estão pedindo também. 10 milhões de reais é, em reparação, né, pelos danos aí, e aí, é, é, coletivos, enfim, tudo isso. Então, assim, aquela fala do Nelson Piquet lá atrás, né, naquele programa que ele, que ele fez e tal, que ele chama o, o Hamilton de neguinho e coisa e tal, então aquela, aquela fala e mais, né, outras, outras declarações que ele dá, é foi pedida a condenação. Eu quero ouvir um pouco sobre, sobre o que vocês acham. É, e assim, já é um bom começo, já, já é um bom começo, porque de início é, pareceu muito lenta, né? É, tudo, as respostas da justiça e tudo mais, mas me parece que as coisas é, engrenaram é, nesse momento. Ju? Eu queria trazer aqui a, a fala da promotora. Ela colocou que... Por favor. A... A atitude do ex-piloto, entre aspas, né, traduz claramente a sua concepção do profissional de cor negra, incapaz de ser bem-sucedido em razão de sua competência, fazendo-se necessária a utilização de outros meios, tais como a subjugação, a humilhação e a inferiorização diante das pessoas brancas que seguem os padrões heteronormativos. Eu acho que a gente vive num mundo que é cada vez mais necessário que a justiça tome a frente e não deixe esse tipo de coisa acontecer, né? Acho que racismo é uma coisa que nunca deveria ter começado. Né? Mas já que começou, já passou da hora da gente colocar um ponto final. Né? Com muito atraso, muito mesmo, mas está na hora de, disso acabar. Então é bom que, que a justiça tome a frente, que se faça cumprir as leis, porque as leis existem, então aí para isso. Então é, é bom que, que aconteça mesmo. Que bom que o Ministério Público é, tomou a frente, fez o papel dele e que. Que, que, que o processo siga adiante, que vá adiante, porque esse tipo de fala não, não tem lugar no, no mundo, né? nem de hoje, nem no mundo do passado. É verdade, não tem mesmo, e, e, e a gente precisa trazer isso e, e discutir isso, e acho que é muito um pouco do, do que o Hamilton disse, né, um pouco antes do GP do Bahrein, que é importante a gente trazer essa essa discussão, né aí ele falava no âmbito do esporte, mas... É, em, em toda a sociedade né? porque a gente vê isso a gente vê isso no programa de televisão todos os dias, a gente vê isso é, no dia a dia né? então assim, se, se nada for feito, parece que perpetua o tempo inteiro né? É, eu queria ouvir a Lu também é, eu... é, é aquele tipo de decisão que traz alguma esperança eu acredito né com relação a isso que a gente está discutindo, a mudança, eu acho que tem, tem muita coisa ainda que precisa mudar, mas são atitudes assim, são decisões assim que mostram que a gente não pode desistir da luta, desistir de falar, desistir de denunciar, porque é cansativo, às vezes, sabe? Às vezes cansa, às vezes bate aquele, aquele sentimento de que é em vão, e esse tipo de decisão, esse tipo de justiça, vem para a gente dessa forma, como uma motivação para você não desistir, não desistir de lutar, de denunciar, porque realmente essas coisas precisam acabar. Vai demorar muito ainda para isso acabar, mas é mais um passo que foi dado para que a gente possa eliminar isso da nossa sociedade, né? não só da nossa sociedade. Na sociedade geral, o mundo e tal, a gente vê o Hamilton é uma figura mundial. E olha o quanto que ele já sofreu de injúrias raciais e outras coisas também, né? É um processo evolutivo também. Eu acho que cada vez que a gente fala sobre isso, se ainda existe alguém que pensa que não tem nada demais, eu acredito que esse tipo de decisão, esse tipo de resultado pode também gerar uma reflexão nessa pessoa e uma mudança de pensamento. Porque também eu acredito muito nisso, eu acho que o diálogo é para isso, eu acho que a fala, eu acho que essa discussão é para isso, para a gente gerar mudança de pensamento, para isso ser eliminado. Então, é importante, eu acho que é uma vitória é, que traz esperança e que mostra que a gente realmente, a gente a está gente tentando, sabe? A gente está tá tentando seguir esse caminho, que é o caminho certo, para gente é, não, não deixar de denunciar não se calar diante de situações desse tipo porque é crime e crime tem punição né? a justiça vai ser feita em algum momento é verdade eu concordo obviamente com vocês é... É uma vitória e é, é, um, é uma luz de esperança, né? E eu só queria é, fechar falando que a ação civil pública foi feita, foi apresentada, né? Pela Educafro e também pela Aliança, a Aliança Nacional LGBTI+. Tá? São as duas organizações sociais e entidades né, que, que foram atrás e fizeram toda... E, e, pegaram toda a documentação, enfim, que estão por trás de, de, dessa ação que é, tão, que é tão importante. Espero que isso chegue no Hamilton também, que ele fique sabendo disso, que é importante. Eu acho que vai dar uma visibilidade muito grande também para o que está acontecendo, né? <música>